Olá amigos e amigas do Conquista de Resultados. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre cartões de memória. É um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, onde eu explico todos os detalhes para você escolher um cartão de memória, inclusive para você decifrar essa sopa de letrinhas que tem aqui no, na embalagem do cartão de memória, que muitas vezes o pessoal fica confuso e não sabe qual seria o cartão de memória mais indicado para fazer vídeo ou até mesmo para utilizar em fotografia. Mas apesar desse vídeo que eu fiz, muita gente ainda pergunta para mim, Gil, qual é o cartão de memória que você recomenda? Às vezes eu recebo a pergunta, eu vou trabalhar com fotografia, qual o cartão de memória que você recomenda? Vou trabalhar com vídeos em 4K, qual o cartão de memória que você recomenda? Enfim, eu recebo várias perguntas, exatamente porque o pessoal quer um cartão específico que possa atender tanto para fotografia quanto para vídeo, e que esse cartão não seja um cartão muito caro, e muito menos um cartão que não atenda aos requisitos de fotografia ou de vídeo que a pessoa quer fazer. Então, para ajudar aqueles que estão procurando o cartão de memória de melhor custo-benefício, eu vou indicar este cartão aqui, que é o cartão que eu considero ser o cartão de melhor custo-benefício. Ele é o cartão da SanDisk, da linha Extreme ou Extreme SDXC, UHS-1, U3-V30 e que tem uma velocidade de leitura de pelo menos aí 150 megabits por segundo. Então, um grande detalhe desse cartão que você pode utilizar tanto para fotografia quanto para vídeos e vídeos inclusive em 4K é que ele é um cartão SDXC, ele é do padrão U3-V30 classe 10 e tem que ter pelo menos essa velocidade aqui de 150 megabits por segundo. E como eu falei, você vai encontrar ele na marca SanDisk ou pode encontrar também da marca Lexar ou Lexar, que é esta marca aqui. Ó. Algumas pessoas me perguntam Gil, cartão de 95 megabits por segundo dá para eu fazer os meus trabalhos? Sim, também dá. Mas o ideal é que você tenha realmente um cartão com 150 megabits para cima de velocidade de leitura, porque normalmente ele vai ter aqui em gravação em torno aí de 60 megabits. Uma outra pergunta que me fazem é, devo comprar um cartão SD normal ou devo comprar um cartão micro SD com adaptador? E normalmente a minha resposta é, se você está utilizando uma câmera DSLR, uma câmera mirrorless, ou seja, uma câmera digital, vá de cartão normal, do tipo SD esse grande aqui agora se você vai comprar para o seu celular ou para utilizar com o seu drone ou com a sua GoPro obviamente que a melhor opção vai ser o um cartão micro SD a outra pergunta que me fazem é quanto custa um cartão deste aqui esses cartões de melhor qualidade não são muito baratos o custo dele está variando entre 189 reais e alguns chegam até 260 reais basicamente esses cartões SDXC já começam em 64 GB então você vai começar a trabalhar com ele em 64 GB mas você vai encontrar também de 128 GB e pesquisando aí muito na internet você vai encontrar até 256 GB mas são valores bem caros para esse tipo de cartão e a última pergunta que todo mundo faz para mim quando o assunto é comprar cartões é onde eu posso comprar cartões originais, como este aqui que eu comprei, que vem na embalagem certinho, lacradinho, veio com nota fiscal e veio com garantia. Muito bem, eu vou dar três opções para vocês. A primeira é pela Amazon, que eu vou deixar o link na descrição. A segunda é pela Kabum. E a terceira opção é de um fornecedor do Mercado Livre, que eu também vou deixar o link na descrição, caso vocês tenham interesse. E mais uma vez, a marca que eu recomendo é ou da SanDisk Extreme ou da Alexa, que é essa linha também aqui da Alexa que é chamada Professional, da Alexa. A pergunta que eu deixo nesse vídeo para vocês responderem aí nos comentários é a seguinte. Qual é o cartão de memórias que vocês estão utilizando com a sua câmera ou com o seu celular? Deixa aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!